Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Everton, sou um empreendedor digital e nesse vídeo eu vou falar para vocês como vocês devem fazer para estar aumentando suas vendas através do Instagram nesse ano de 2020, usando apenas uma estratégia, tá? que geralmente os afiliados iniciantes fazem errado e porque eles estão fazendo errado, acabam aqui prejudicando o seu desenvolvimento é, com as estratégias, com a sua estrutura e consequentemente eles não vão conseguir vender, tá? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa seu comentário e ativa as notificações do vídeo para você receber vídeos novos sempre que forem lançados. o pessoal a primeira coisa que vocês devem saber sobre o Instagram é que é uma rede social que gera muito engajamento então se vocês gera um engajamento dentro da plataforma consequentemente o Instagram vai entregar o conteúdo de vocês para mais pessoas tá então um erro que muita gente comete pensa que feed vende tá o feed do Instagram é uma coisa muito visual geralmente quem visita o seu perfil do Instagram Passa o olho pelos, pelas postagens, se o, o título da sua postagem chama atenção, ela vai lá e vai ler a legenda. Tá? Mas o que realmente chama atenção no perfil do, do Instagram é os stories, tá? Se você faz stories, consequentemente você vai alcançar o um maior número de pessoas possível. Porque o filho não vende, tá? Porque você não tem como colocar link, você não tem como é, fazer uma chamada para ação que vai fazer com que a pessoa é, faça essa ação, tá? E nos stories não, nos stories você pode ter o arraste para cima, pode chamar no direct e isso mantém um relacionamento mais concreto com uma pessoa tá mais direta se você fizer um stories pedindo para que a pessoa entre em contato com você consegue alimentar ele mandar uma mensagem direto para você no investimento que o feed não vende bem o que, é que você tem que fazer tá você tem que começar a postar vídeos nos stories tá os stories ele gera muito engajamento você tem que usar os filtros do instagram tá você tem que usar todas as ferramentas a enquete a localização as perguntas music você usando todas as ferramentas do Instagram, nos stories, você vai aumentar muito o seu engajamento e consequentemente você vai vender mais, tá? Então, o que é que você tem que fazer em relação ao feed? Sempre que você fizer uma postagem no seu feed, você vai fazer o que Você vai pegar o seu feed e vai postar lá nos stories pedindo para a galera visitar o seu post, tá? E como você pode fazer isso? Você pode fazer da seguinte forma. Você pega o seu post, tá? Clica lá em compartilhar, naquela setinha de compartilhar, nos stories e você diminui o máximo possível a sua foto. Você coloca uma foto que não tem nada a ver por cima da sua postagem, tá? Como nessa imagem que eu vou deixar aqui mostrando pra vocês, de um post que eu fiz. E fazendo isso, você coloca uma legenda em cima dizendo, se você quer vender mais, clica aqui. E aí você aponta uma setinha pedindo para clicar naquela imagem que você colocou por cima da sua postagem. Fazendo isso, você vai fazer que as pessoas, além de interagirem com a sua publicação, elas vão diretamente para a sua postagem. Também tem um alto índice delas de comentarem, deixar o like e também... Ter um relacionamento mais direto com você, mandando direto. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. É muito importante que você faça isso nos seus stories do Instagram, porque o Instagram é uma rede social que está crescendo muito. E quanto mais você estiver engajado no Instagram, mais você vai vender, tá? Ela abre portas para as outras redes sociais, como YouTube, blog e Facebook. Então. Faça isso nos stories, publique conteúdo e compartilhe sempre nos stories para você alcançar mais pessoas. E não esqueça de colocar uma hashtag também nos stories, tá? Você pode colocar uma hashtag relacionada ao seu nicho, relacionada ao assunto que você está publicando, e assim você pode alcançar mais pessoas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou ficando por aqui. Fui!